Chegou, boss, boss. a fragrância do homem elegante. Feito para aqueles que Bota. sabem... É fragrância, tá? Valeu. Vamos lá. Ação! Chegou, boss, boss. a fragrância do homem elegante. Fragrância! O que foi que eu disse, dona? Você tá falando fragrância. Você sabe que o certo é fragrância, né, querida? Então vamos lá, hein? Ação! Chegou boss, boss. Afagância. F... F... Fragrância. Chegou boss, boss. Afracia f... do. Corta! Meu amorzinho. Em nome de Jesus, repete comigo. Fragrancia. Em nome de Jesus. Não, porra! Sua palavra, fragrância. Fragância. Fragrância. Fragrância. Fragrância. Fragrância. Não precisa na mão. Fragrância. Fra Fragrância! Fragrância! Fragrância, Fragrância oh, caralho! Quem foi de desgraçado chamou esse Jack aqui! É... O Ronilson, dá uma licencinha pra gente, rapidinho. com a verba que a gente tem é o que tem pra hoje. Ah, tá, e o modelo que eu te indiquei? Me cobrou 20 mil reais. 20 mil? Puta uhum. que pariu. E quanto a gente tá pagando pra esse cara? 10 reais e guaravita liberada. Porra, mas não tinha como pelo menos arranjar um cara com mais de 40 quilos? Ou sei lá, uma barriguinha definida, um bracinho sarado, uma rola, que seja? Ei, ele disse que topa a rola. Ah, ele topou? Ai, que maravilhoso. Então tá tudo resolvido, né, Amanda? Quem quer ver a rola desse cara, Amanda? Marcelo, olha só. Com a grana que a gente tem, tem que começar a repensar essa coisa do modelo, entendeu? Trabalhar com pessoas mais populares, gente com cara de verdade. Amanda, isso aqui não é o comercial da Dolph, tá? Ninguém quer ver a verdade. A gente quer ver uma mentira legal, de preferência bonita e gostosa, entendeu? Porque se não for assim, a gente vai precisar chocar. E como é que a gente vai chocar com, com um paruara desse? Chegou Bosch-Bosch, o desodorante do homem elegante. Feito para aqueles que sabem tomar decisões, que têm atitude, que não têm vergonha de mostrar a sua verdadeira essência. Bosch-Bosch, o desodorante do homem de verdade. O que a gente queria passar com esse comercial é que a verdadeira beleza hoje em dia está em ser você mesmo, né? Vários modelos altos e sarados fizeram o teste, mas eu não gostei de nenhum. Quando eu vi o Ronilson no bar eu tinha certeza, ele era o cara. Bebi três Guaravito e fiquei peladão. Tava meio frio, deu pra perceber?